Qual o motivo? Mas cara, é, assim, até ter uma pergunta do, do André que eu não respondi, que Opa. ele ele comentou lá da como que foi escrevendo a na pandemia para o turismo, né? Ah, que, verdade. E que a pergunta também que tinha verdade. comentado, né? O que que eu esperava do mercado, quanto tempo aguentava? Era é muito difícil essa pergunta de quanto tempo aguentaria, né? Que cada empresa tem o seu caixa, é... mas cara, normalmente uma empresa aí tem o quê? uns dois anos de caixa, pelo menos empresa saudável para poder se manter, enxugando e ficando tranquilinha. E o jeito é, uma eu... empresa grande aí ou com, é. com ações na boas, que na, na média não chega nisso não. Hein? É. Chega, mas vamos... E, e cara, o jeito que eu consegui manter durante a pandemia foi assim, me é, reinventando mesmo, porque eu trouxe meus fornecedores para perto, então melhorou muito meu relacionamento com fornecedores, melhor do que já era antes. Eu pude ver o que realmente eu podia contar, porque muitos, muitas empresas espirraram assim, eu estava é. demorando muito para dar um suporte. Fiz muita tarefa administrativa, então arrumei a casa mesmo nessa parte, deixei a empresa redondinha. É, dei um passo atrás, tava estava com o escritório aberto, alguns funcionários. Tive que realmente me desfazer de, de, de toda essa estrutura e, querendo ou não, otimizei um pouco mais o processo. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, mas não são diretamente ligadas, não são funcionários. É, e vi que eu tinha uma oportunidade na parte PJ então comecei a dar consultoria uma, uma consultoria mais rápida outras são consultorias com pacotes assim trimestrais então tem, tem esses, essa, esses, essas, esses outros caminhos comecei a franquear meu modelo de negócios também então não é uma franquia propriamente dita porque a pessoa não tem a minha marca e também não paga royalties mas é o meu modelo de gestão que eu estou implementando você precisa quer. se reinventar né você não vende, Sim, você tem que inventar não inventar, mas se remodelar até se você falou, não é uma franquia, mas é como se você estivesse vendendo a expertise também, né? Exato, é tudo. É, é como que você se posiciona, a jornada do cliente, funil de venda, mas jornada do cliente. Jornada do cliente desde o primeiro momento, cara, até o final. Legal. Então, assim, é, é muita coisa mesmo. Eu lancei um curso que, que eu demorei dois anos para escrever e estava enrolando para lançar. Aí é um curso que ensina as pessoas a fazerem a sua prova aí, esse é para você, os que gostam de, de fazer as próprias viagens, cara. Isso daí são 180 páginas de só estratégia, para você Legal, montar sua... o E onde que as pessoas coisas. acham esse curso aí, Thiago Fala aí, porque... Cara, chama Treve Lógica, lógica com k.com.br, aí você pode ter uma página lá explicando todos os pontos, tem um vídeo explicativo... É, tem alguns bônus lá que, às vezes, no primeiro bônus a pessoa já paga esse curso, que é um acesso às tarifas para agências de viagem. Ah, legal. Então, né? assim, a pessoa vai comprar um hotel, um resort, às vezes só nessa viagem ela já paga curso. Dessa diferença que a pessoa encontraria. E isso é uma questão interessante também, que às vezes as pessoas falam, poxa, eu vou contratar uma agência e vai ser mais caro do que se eu fizer por conta. Às vezes não. Às vezes é a mesma coisa, porque as tarifas que a gente tem acesso é diferente do que pessoas físicas têm acesso. Só que a pessoa está levando de brinde ainda, um suporte que tem um valor estimado quando a água bate na bunda. Sim. Falando português, claro, entendeu? Então, aí, quando o calo aperta, é que realmente você dá um valor hum. para um suporte especializado. Tiago, e... você, você falou um negócio que me, me remeteu a uma coisa interessante que eu lembrei. Cara, não sei se você tem essa visão, mas eu tenho uma visão, não sei se é falso ou não, porque eu nunca parei para ver, mas você falou um pouco de valores e atrás. Cara, me parece... No, antes, vamos pensar um pouco antes da pandemia, né que é a nossa base melhor. Ficar uma semana num resort no Nordeste, parece que é mais caro do que ficar duas semanas na Disney. Tipo é, isso. O Nordeste é muito Por que isso, cara? É muita inflação por causa dessa parte. Vamos atrair os turistas, porque o pessoal de fora vem, então a gente deixa o preço aqui em cima, porque eles pagam, e o brasileiro... Qual lá, eu é a sua percepção? É... Não, tem essa parte também do, dos gringos, mas é que também, por exemplo, você está comparando, às vezes, de áreas de hospedagem diferentes. Quem vai para a Disney, às vezes, não vai focar no resort. E quem vai no Nordeste, quer um resort. Então, às vezes, quem está querendo é na Disney, vai pegar um hotel 3, 4 estrelas. Mas um... vou melhorar, eu já vi resorts, é. sei lá, de Cancun, que parece que se, pelo preço de ficar num resort, vamos dizer assim, resort bom all inclusive, sei lá. Mas é. que Cancun é metade do preço dos lá do Nordeste. É. Ah, então, a verdade, estou viajando muito... Cara, é, são valores, na verdade, bem próximos, assim, são, não é tanta diferença. O que é mais caro, obviamente, é a passagem, até pela distância, mas se a gente olhar o Brasil, que, tem um, que é um país de dimensão continental, né, para a gente sair de São Paulo e ir para, sei lá, para Fortaleza, são, acho que, quatro horas de viagem. Né? Às vezes, com cinco, seis horas, você está na Colômbia. É, porque, tá, porque parece muito isso que a gente comentou, parece que os caras lá, o turismo internacional ficou tão famoso Que os caras devem ter ligado, tipo, foda-se assim, os caras aqui pagam em dólar é. Então, foda-se, o negócio é caro, eu... aí o brasileiro quer ir pra lá, pô, mas é caro eu... É, para um americano, pro europeu talvez não, pro brasileiro é e os caras não querem mudar Quando eu, eu fui bem. até 2015, eu fui pra ah, Fernandes de Noronha Cara, ah, lindo, não... puta, bonito pra caramba, eu fui mergulhar só que assim, cara, 30 conto um espetinho, né, fazendo a brincadeira. É. E por quê? É um negócio do mercado, né, e o André manja muito disso. Você só tá porque tem quem pague. E aí, como é. eles é. sabem que vai muito turista é, estrangeiro, e o dólar tá alto, os caras põem os preços aqui em cima, é. e coitados dos brasileiros que querem conhecer esses lugares, então, acabam pagando por isso, né? E fora esse ponto, ainda não tem pra onde você correr, que é uma ilha. Você vai fazer uma Uma ilha. <risos> Oi, Legal. Você fica bem, cara. Você quer uma diversidade é, o que, o que eu... um pouco os restaurantes. Você quer meio de transporte, você tem que alugar um bug é, ou ficar com o motorista para cima e para baixo. Não tem para onde correr. É uma pousada... Eu já assim. li sobre... O que eu já li sobre o Nordeste é mais ou menos isso aí mesmo, né? isso é... tem a ver com... Primeiro que a maioria dos resorts lá são empresas europeias, né tem muito investimento ali é, espanhol, italiano, holandês, e muita tarifa hoje é dolarizada mesmo. Então, é, o cara. tem algum incentivo para o eu... brasileiro pô, poder ir lá e ser pô, mais barato para conhecer o próprio país, agora. né? Olha que interessante, a mesma história. Quando a gente estava lá em Bruges, é, é, o carinha lá do, do, do hotel aquele cara que, que carrega as malas, né, que faz aquele primeiro atendimento ali. É, a gente começou a bater um papo e tal, ele falou, ah, eu conheço. Ele falou, onde vocês são mesmo? Ele falou, ah, do Brasil. Ele falou, pô, eu conheço a América do Sul. eu falou, não conheço o Brasil, mas eu já fui para Mercado América do Sul. Eu falei, pô, sério? Aí eu não lembro exatamente quais eram os países que ele, que ele tinha conhecido. Não sei se era Argentina, uruguai, ou mais algum outro. Mas assim, beleza. A uma coisa que me chamou a atenção foi isso. Falei, e aí eu falei para a Camila, falei, cara, olha que interessante. O cara, pô, é... Não precisa ter um salário mega blaster ultra aqui na, na, na Europa para ele conseguir é, conhecer, por exemplo, a América do Sul. E aí, na época, a gente fez uma continha de padeiros falou, pô, se ele ganha tantos euros aqui, ou vamos passar para real? Quanto que ele? Quantos dias ele consegue ficar num hostel aí na, na ou para sei lá para peso? Quantos dias ele consegue ficar no hostel aqui na América do Sul? Ou seja, com poucos euros lá que ele ganhava, ele já conseguiria ir. Coisa que é uma pessoa aqui no Brasil com a mesma profissão dele, não consegue fazer o, o oposto. Sim, não vai tá. conseguir ir para a Europa e nem ficar no hostel.